Estivemos a fazer uma limpeza aqui à área dos fields para otimizar o processo de indexação e não estarmos a indexar campos que na realidade não vão ser utilizados. Foi o caso de tudo o que dizia respeito ao tipo Category, que desligamos, como aqui se pode ver, deixando apenas o Category, Catalog e o Family como taxonomias que interessam uh, filtrar. Ainda acrescentámos o Field Variations, porque é este campo que está a fazer a ligação entre o display e o product. Não o field product, que neste caso é a proposta de default do de Drupal Commerce, mas que nós não utilizamos. Ainda temos aqui o Variation Min Max, Product Variation Min Max e o Product Variation Price Amount Decimal Min Max, todos eles com decimal e é importante que seja decimal. E, uh, e ainda o uh, a pesquisa por nome do cat, category catalog name para que as pessoas possam filtrar e uh, escolher uh, a família e a categoria neste caso do catálogo por nome o workflow em termos do workflow nós deixamos a ordem especificada pelo global Search api e o que fizemos foi ativar estes elementos, daí também aparecer já nos filmes como opção para que possamos aplicar os ranges a estes campos. As facetas, em termos de facetas deixamos apenas a faceta do catálogo, o family para que as pessoas possam filtrar por família de flores, ou que pertencem às flores, e ainda o price amount decimal Embora só, só estamos a utilizar, ou como vão ver, o Category, Catalog o Family. Em termos de Sorts, o que fizemos foi acrescentar Sorts, que ainda não estavam e nem vêm por defeito ativos. Temos para ordenação o título, e colocamos Title. ascending a ordem por, por defeito, portanto as pessoas fica de A a Z sempre clicam no title, e uh, para a data de criação, portanto, os uh, mais uh, recentes. Aqui é o contrário, é o descending, porque nós, nós queremos é os mais recentes no topo. Em relação ao variations, uh, o que fizemos foi colocar o ascending, ou seja, o preço vai aumentando, e colocamos como etiqueta price, para que as pessoas possam filtrar por price. Vamos correr novamente o index para que ele possa indexar, 60 itens foram indexados e uh, o que fizemos também, e visto termos criado um bloco para sort foi ativar uh, esse bloco, o Search Sorts que estava Disabled, o que fizemos foi colocá-lo na Sidebar Second para que as pessoas possam filtrar por, ou ordenar por, pelos seus critérios e ainda colocamos o Current Search Standard eh, na área do content, no topo, para que as pessoas possam ver os itens eh, ou os filtros que estão a ser aplicados e possam eh, voltar atrás. Nós vamos ver isto em ação. Este bloco Current Search Standard está controlado pelo módulo dos blocos Current Search que nós ativámos no início. A configuração faz-se em uh, Administration, Configuration, Search and Metadata e na parte do Search Metadata vão encontrar o Current Search Blocks. Por defeito vem o Standard e é esse que nós estamos uh, a utilizar. O que fizemos foi um Override, muito simples. Basicamente aproveitamos tudo o que está aqui. Portanto, apresenta os resultados e os itens que estão ativos. Uh, o texto que vai aparecer e ainda uh, o, o, o pattern, ou seja, o token para as facetas que estão ativas e o que fizemos foi, uh, na parte do display, colocar mostrar sempre que uma keyword ou uma faceta está ativa. Fazendo este processo e refrescando a página, e estamos na página do Product Search que criamos com o Search Views, o que temos é uh, um novo bloco, Portanto, para além daquele bloco do Family, do Category Catalog, que nós já tínhamos visto, temos este novo bloco, que nos permite filtrar por title, de A a Z, tal como definimos, e também o mais recente para o mais antigo. Em termos de PRICE, verifiquei que não está a funcionar, isto vê-se rapidamente e isto tem que ver com o facto de estarmos a usar várias moedas e também a mostrar e a fazer cálculos de preços, quer dizer que o preço que está aqui, o SORT BY PRICE, trabalha apenas com o ORIGINAL PRICE, nada de portanto, o base PRICE, digamos, e o que está a acontecer aqui é que eh, temos uma série de regras e, portanto, ele não consegue ordenar porque vai criando subgrupos e eh, não tem, digamos, uma ordem eh, ascendente, não é? de preço crescendo de preço, como seria de esperar. Em tudo o resto está a funcionar, se nós visitarmos eh, Bonsai, Reparem que eu tenho aqui agora o Current Search, eu deixei propositadamente o, o nome do bloco para que possam ver, portanto este é o bloco que nós editamos aqui no Current Search Standard e que ativamos nesta parte o Current Search Standard na área do Content. Como veem ele está aqui, é um bloco que se consegue aqui identificar facilmente e a pessoa consegue ver que está a consultar o item bonsai, portanto querendo voltar atrás, anula uh, a pesquisa e dentro de qualquer uma das categorias pode também ordenar depois e aplicar todos os critérios, à exceção do PRICE, como vimos, não, não está realmente a corresponder. Uh, mas este é o princípio de funcionamento do Search API com o Commerce Search API, como veem facilmente se implementa um processo de facetas, o que nós teríamos agora que fazer era retirar este bloco que deixa de fazer sentido, porque temos aqui efetivamente o Filter by Family e temos, quando estamos na página inicial, o Filter by Category Catalog e também teríamos que uh, repor ou refazer a nossa... Uh, página base de produtos porque neste momento a nossa página base é esta não tem o search um, API a funcionar nem o um índice para, para que as pessoas possam aplicar tal como acontece aqui nesta, nesta página geral de produtos de consulta de produtos o que teríamos que fazer era ou dar o nome Products, desativar esta View e uh, ativar esta, portanto é o processo mais simples Fazendo o disable à view anterior, para que possamos tirar partido de, de todos estes filtros e deste poder do Search API. Evidentemente que uh, aqui não conseguimos colocar o Search API, ou seja, nesta view default, porque tem que ser uma view, como vimos, do tipo uh, índice que estiver a ser ativo, portanto é uma view especial.